Fala galera, bem-vindos aqui de volta ao nosso curso de Shapespark. E nesta aula eu vou falar algumas considerações aqui a respeito de renderização e captura de imagens. Tá? Bom, a gente está aqui é, nesta cena, voltamos a cena aqui da casa e nós estamos no editor. Ok? Estamos aqui na, na seção câmera. É, e a gente queria falar a respeito aqui de alguns parâmetros. Né? A gente tem aqui a opção de gama no ShapeSpark por padrão. Ela vem aqui com valor 1. Então a gente, para melhorar um pouco o aspecto da cena, a gente alterou e colocou aqui o valor 0,8. Isso é um, é um bom parâmetro para você também observar a sua cena se ela tiver de repente com muito contraste, ou estiver muito, muito escura, você pode reduzir aqui o valor e aí você vai clareando a sua cena, ok? É, campo de visão, você altera o campo de visão, se você for, por exemplo, fazer uma captura de uma imagem, né? por exemplo, você quer fazer um render estático, você quer fazer um render estático nesse ângulo, então você coloca aqui os valores, observe que eu estou digitando aqui, o valor e o mínimo que ele tem é 45. Tentei colocar 35, ele não vai. Então, o valor mínimo da câmera do chips pack é 45. Tá? Então, a gente posicionou aqui. A gente quer fazer agora uma captura. A gente quer fazer uma captura. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai apertar a tecla P. Ok? Observe aqui na viewport que tem uma linha azul contornando, mostrando a resolução. E do lado direito aqui a gente tem opção do screenshot ou captura a gente consegue dar um nome pro nosso arquivo ele vai ser salvo no formato jpg e a gente consegue dar um nome por exemplo eu vou colocar aqui Print1 e agora a gente vai colocar resolução vamos colocar 1920 por 1080 e vamos clicar em ok quando a gente clica em OK, ele mostra aqui onde ele salvou. É, aqui está dando que não está conseguindo acessar, mas eu vou lá na pasta. Geralmente ela fica aqui em imagens. Está vendo aqui? Ó? Ela salva em imagens. O seu ShapeSpark Spark ele tem uma pastinha por padrão dentro da, da pasta imagens. Então você tem aqui a pasta imagens do Shapes Pack e todo o print que você fizer, ele vai para aquela pasta, todo print, print sem ser o 360, tá? já vai falar 360, vamos botar aqui, a gente está ainda com esse field of view, o campo de visão no 45 e a gente está dando uma passada aqui para vocês verem, ó que legal, vamos fazer mais uma vez o P, e vamos capturar esta aqui, vamos chamar de print 2, e damos OK. Vamos aqui na pastinha, e ele já renderizou, altamente. Botão direito, propriedades, e está aqui a resolução, para vocês. E é bem leve o arquivo, tá bom? Agora a gente quer fazer, por exemplo, vamos voltar aqui para 70. Uh, eu acho que é 70 o padrão a gente quer fazer uma captura 360 de repente para utilizar num, num óculos ou num outro ap aplicativo ou numa outra aplicação e você precisa do 360 então vamos lá fora você vem aqui posiciona uh, a sua câmera e aperta o P novamente quando você aperta o P, você habilita aqui 360 panorama e ele, por padrão, ele tem essa alta resolução aqui de 6.000 por 3.000. Pode botar aqui, por exemplo, print 360 um. vamos dar o OK. Observe o tempo de renderização de uma imagem 360. Já foi. Olha que velocidade. Olha ela aqui. Botão direito. Detalhes e a resolução, ok pessoal. Olha que bacana! Aqui você consegue explorar ela para várias finalidades. É... uma vez que você já capturou 360 e numa velocidade absurda, né? Vou falar que o seguinte: a gente está no modo editor, mas se você estiver navegando, é... você já está aqui no seu passeio e você, o seu cliente, está aqui navegando. Tal. Ele tem aqui as opções, interação, ele quer fazer um print. Então ele vem aqui, tecla P. Quando ele aperta a tecla P, uh, o Windows vai dar para ele aqui a opção de escolher uma pasta para salvar o screenshot. E a gente vai colocar no mesmo lugar, só para a gente não perder, uh, espalhar pelo computador, e a gente vai deixar com esse nome mesmo, vamos salvar. E ele já salvou um screenshot. Olha que legal! ou seja vamos ver aqui a propriedade 1920 por 997 ele captura a viewport ok que legal então tanto você você está produzindo um trabalho para o cliente e você quer renderizar perspectivas independente do passeio o teu cliente ele quer não só o passeio mas ele quer algumas perspectivas você consegue aí gerar as imagens estáticas dentro do seu editor mas se o seu cliente tá lá fazendo uma navegação ele interagiu ele falou poxa eu gostei deste material aqui eu quero deck eu quero deck assim então ele consegue por exemplo fazer um screenshot para poder mostrar isso para alguém e definir ali, o projeto da da forma que ele pretende tá beleza bom então o que mais é... Algumas teclas aqui importantes, a tecla L, você oculta, se você estiver no, no, no passeio, fazendo seu passeio, quando você aperta a tecla L, você oculta uh, os menus que estão aqui ao redor, menos a logomarca, tá? Uh, o H, tecla H, você tem uh, os atalhos aqui, os, os, uh, o controle, né? Você tem aqui o acesso ao controle, então você pode explicar isso para o seu cliente quando você estiver entregando para ele o, o passeio, via o link, você entregou o URL para ele, mas você também explica para ele, se estiver mandando para ele que tem as teclas de atalho, por exemplo, H, ele vai ver o controle, a L, ele oculta uh, o menu, tá bom? Aqui a gente tinha colocado aqui aquele, aquela interação de ocultar os ícones e aqui a gente tem um o já tá automático. Tá bom, pessoal? É, voltamos ali no editor. Vou mostrar aqui para vocês que a gente fez um render. Vamos botar aqui na aba Baker. A gente fez é, um render preview. E a gente quis mostrar para você aqui também o render preview. para mostrar para vocês que é, a água, a água realista, ela não aparece aqui no render preview. Então se você tiver usando o preview para ficar tendo o controle da sua cena, é, às vezes você não vai ter a, a, a resposta exata daquilo ali mas para efeito de iluminação você já consegue ter uma noção aqui, por exemplo, da sombra e tal você não vai ter o realismo ali do vidro e da, aqui vamos voltar aqui na, em câmera a gente falou aqui da, da gama, a gente alterou a gama a gente deu uma clareada, mas também a gente não falou da exposição valor de exposição, você vai deixando aí, parece que estourando a, a sua cena. Vale também você dar uma explorada depois os valores. Você pode mexer aqui e botar valores menores que um. Para explorar a sua cena. Agora aqui para a gente finalizar, a gente tem esta opção aqui, Color Map. É onde a gente pode estar tá acrescentando o um mapa de cor, como o próprio nome já diz. Para a gente dar um tratamento na nossa imagem se a gente quiser fazer um trabalho não só do passeio com, com um filtro mas se a gente quiser fazer a captura através do, do print, né, do screenshot então a gente tem aqui a opção da textura e a gente tem uma pasta aqui com vários mapas é, de loot por exemplo, eu vou colocar esse aqui para você ver olha que legal então você pode aqui acrescentar um filtro o seu projeto e deixar ele com um tom mais artístico. Ó, esse aqui já é puxado para o azul, a gente tem diversos mapas aqui, tem uns aqui que puxa até para cena noturna parece, né? tem outros que são um tom mais, mais queimado, mais puxado para o laranja. Ó, esse aqui é legal, Filme 3, bem legal esse aqui. Ele deu um pouco mais de vivacidade aqui nas cores E assim você deixa a sua cena é, encorpada né? Você consegue dar aí esse efeito aí de pós-produção na sua cena Não só aqui em Bake, você tem é, o render com pós-produção Quando ele puxa aqui esse filtro padrão dele aqui com esse valor né? que Você pode estar tá alterando e fazendo o teste Mas ele tem aqui essa opção de Color Map você aplica em todo o seu projeto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do, da nossas atualizações do Shapespark. Esteja acompanhando a gente nas redes sociais, no, no canal, lá no, no portal da Arquiteta. E a gente vai ter aí sempre uh, alguma atualização, porque o Shapespark ele está com as atualizações uh, num curto espaço de tempo. Então ele está sempre postando aí, atualizações, tem Novidade para 2020, a gente já teve a oportunidade de conversar com os desenvolvedores do software e tem bastante coisa por vir aí para o primeiro trimestre de 2020, tá? A gente vai ter funcionalidade, a gente já testou esta cena no Oculus VR, tá ok? A gente testou no Oculus Go, o Oculus Go funciona muito bem, a gente utilizou o browser Google Chrome, e ele tem bastante aceitação você consegue utilizar o controle do, do Oculus Go para poder navegar você anda pela cena clicando no gatilho e você consegue a mobilidade bem realista da cabeça né? movimentar a cabeça essa atualização para 1.14 eu senti uma diferença no, na qualidade gráfica também com relação às versões anteriores então a gente a gente testou no Oculus Google funciona muito bem, a gente acredita que no Oculus Quest, no Oculus Rift, HTC, eles também funcionem muito bem, ok? Então a gente está aí com a solução completa para vocês, ShapesPath, é, sucesso para vocês nos estudos, qualquer dúvida entre em contato conosco, até a próxima.